E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods Jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch A gente está jogando uma versão modada que transforma o um jogo em português Está só disponível para PC, que eu saiba Eu vou deixar na descrição o link do mod, fácil de instalar Foi feito por fãs do Facebook, Foi muito bom Hoje vai ser o desfecho da história, não necessariamente o último episódio E vamos lá Muito bem, está o pessoal na sala jogando videogame Legal, legal, é, nem lembro como jogo isso aí, é tipo andar de bicicleta Eu jogo esse jogo mentalmente quando estou pegando no sono Hum, eu gosto de lembrar a história dos livros que eu já li A hora que CDF Eu tenho todo, eu tento lembrar de todos os lugares que eu já estive na vida, em ordem Ô louco Bom, eles estão aí conversando tranquilamente, nem parece que a gente fugiu Enfim a gente vai controlar a Bea No último episódio a gente fugiu de uns fanáticos, parece, um grupo de loucos, né? Pessoas malucas E... que a gente achava que era um fantasma mas, na verdade era uma seita Vamos continuar aí com a Bea agora, porque... E aí? Já falamos com todos eles Não tô vendo ninguém lá fora, só espera, daqui a pouco ele volta então ainda não temos nenhuma ideia de quem ele seja Ah, ele é grandão Usa um casaco sujo, ou talvez sejam vários caras e Eles ficam alterando, não dá pra saber direito Vai escurecer mais cedo hoje Pessoal, nossa situação não tá nada boa uhum. Pois é Sim senhora, pera Chico, para tudo Chegou alguém E foi Eu também ouvi O que? Ouvi o que? O passo na porta Alguém tá parado bem na nossa porta Aqui? Todo mundo cala a boca Meu Deus Meu Deus Vai tá viva, ah, tá bom. Ela parece que tá meio zoada, viu? No último episódio a gente fugiu de dois caras que estávamos perseguindo. Provavelmente ela se perdeu na floresta. E ela tá só o bagaço. Tá, isso vai demorar. Tá, paramos e. Ah, que legal! Já era, hein? Wasted Acordamos, parece que na igreja Deus está aqui conosco Acredito de coração São nessas horas que podemos falar com ele Ter certeza de que nossas preces serão atendidas? Já que estamos aqui reunidos, alguém gostaria de dizer algo sobre o Maia? Seria muita bondade Eu vou falar uma coisa, Maia Boroski sempre foi uma ameaça E eu já chamei a polícia mais de uma vez para dar um jeito nela eu Espero que ela acorde e sirva de lição para ela É tudo que eu tenho para dizer Ah, certo Ah, Obrigado William Tem algo para dizer, Vai em frente A Maia era como se fosse uma filha para nós tudo da rua Deixe fora disso Tem vez que as pessoas estão no lugar errado na hora errada Tomara que a gente descubra direitinho o que aconteceu com ela Ah, nós sabemos, os amigos dela contaram É, eles estavam na floresta de noite perto do fim da avenida central E tinha alguém lá caçando ilegalmente O sujeito atirou em direção deles E mãe caiu e... Ela já caiu de tantos lugares tantas vezes Mas basta cair do jeito errado uma vez e... Ah, bom Espero que ela acorde com tudinho pra gente você se ela lembra de quem fez isso com ela Tenho certeza que... Vixe, tá Transcendendo aí Epa, desculpa, não quis interromper O que aconteceu com a pequenina? Nós te conhecemos? Você veio limpar o quarto? Não, era para eu estar consertando uma porta Aqui? Next Tá então, ela vai ficar bem hein? Por hoje pelo menos Que? Que? <risos> o que você, o que ele sabe O zelador O zelador sabe, hein A casa já era Maê, ai, graças a Deus O que você disse, Mãe. Morreu O que morreu, querida? aí filhota, tudo O que? O que, que está acontecendo? Será que ela está no hospital mesmo? Talvez o episódio hoje seja um pouco longo. Acordamos. Uh. Olha, pulou a parte da. A gente não consegue mais pular com ela. Pulou a parte dela andando na casa. Por quê? Então, como eu dizia, talvez o episódio seja meio longo hoje. Paciência. Mas é a conclusão. É, onde a gente está? O zóio dela, não tá bem não, viu? Meu Deus É Ah, meu Deus, mãe Ah, era ela Não acredito, é a mãe, sou eu Tu voltou a vida Eu não acho que ela tava morta Hora da pizza Eu tô meio tonto Agora você deitar um pouco Tu pode dormir na nossa cama Seria meio estranho que tá o sofá Preciso parar de jogar? Não, eu gosto do som A mãe dela disse que não tem problema ela ficar aqui Eu levo ela pra casa depois Então ela simplesmente veio andando desde a casa dela Sim, todo esse caminho Nossa Ainda bem que ela não desmaiou em algum canto lá fora É, né? Que ela podia aparecer morta depois Espero que ela fique bem uhum. Vocês dois, Não, o que? Faz menos para... <risos> Faz menos... <risos> Ele ainda tá com isso na cabeça, o Greg Vocês conhecem esse cara direito? A gente pede pizza... O que? Umas duas vezes por semana? No mínimo Mas a pizzaria perto da estrada agora que... que massa, fechou Mas vocês não estavam tentando economizar? Hã? É feio julgar o estilo de vida dos outros, pé. Tá, o importante é que Certeza de que o entregador é confiável Posso ver se é ele pela, porta, pela fechadura Se não for, a gente apaga todas as luzes E se esconde aqui até morrer, eu acho <risos> Desde que a gente tem um plano, beleza Gente Olha quem acordou É ele o entregador A pizza chegou Estava no escuro Olha, a Mai tá viva Vivaça hum. Então, o que aconteceu? Chamamos a polícia, só tinha um outro cara tiraram você do meio da floresta Parecia que você estava em coma Tu morreu? Não, foi só uma super soneca Legal um, É, legal Vou tentar comer o mesmo pedaço É, já não está acostumado com o voo não, viu? Por isso com a mão na barriga Eu tive um sonho, uma visão, uma viagem no tempo, sei lá, estou meio quase desmaiando Tu não consegue comer? Você deveria comer. Não sei se consigo. A gente tentou duas vezes comer a pizza. Foi mal, mãe. Você quase nos mata de susto, querida. Foi mal, mãe. Nós vamos aí te buscar. Não, mãe, de boa, Eu vou passar a noite aqui hoje. A Bia tá aí? A Bia tá aqui. Então tá. Amanhã, nós, de manhã nos vemos. Estou aí. Fala pra Bia te levar em casa. Pode deixar. Mãe. Mãe? Eu sei. Liga pra gente se precisar ir pra casa Liga a você, mãe Também tinha uma pequena Muito bem Aqui no, no Night in the Woods Você pode passar mais tempo ou com a B Ou com a Greg A gente seleciona a B porque a vida dela é mais desgraçada Eles têm Wi-Fi? Legal É como se a gente estivesse numa uma cidade de verdade <risos> O que pelo menos é perto de algo Eu não tenho nem celular pra usar esse lugar É como se eu nunca... Que nunca tivesse saído do século XIX Ô oh, mãe, oi ah. Fiquei feliz de verdade por você não ter morrido Eu também Pois é, pois é Pois é A gente pode ir dormir? Beleza, já tô indo Ela vai pousar com a gente Cuidar de gente E aí crianças, podem apagar as luzes Eu vou capotar Beleza, cara. Pode ser. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tem certeza que eu seguro você ir embora? Nada disso tem a ver comigo. Não tem nenhum esquisitão me seguindo? Ah, verdade. Falou. Tchau, Germ. Verdade, o Germ não foi. <risos> Sabe por que eu fiz o que o e pararam no hospital seis anos atrás? Não. A gente não estava se falando. Eu pensei que seria estranho tocar então, no assunto e. Eu tava jogando um jogo, você tinha que paquerar fantasma ou algo assim nele Aham uhum. E eu tava mega viciada, jogava praticamente o dia inteiro até uma certa tarde Do nada, tipo, algo quebrou Quebrou? Tipo, tudo virou pixels Os personagens na tela, eu sentia como se reconhecesse eles Eles não eram mais pessoas, eram só formas E os diálogos deles eram só algo que alguém tinha escrito Eles nunca existiram, nunca tiveram sentimentos e nunca ia existir também e isso pareceu tão triste Era como se eu tivesse perdido pessoas de verdade Tudo aquilo que tínhamos passado juntos era só eu sozinha E essa conclusão saltou da tela e invadiu minha realidade Eu saí lá fora e olhei para a árvore na frente de casa Eu olhava para ela todo dia Era como se fosse uma amiga na janela do meu quarto E agora ela era só uma coisa que estava lá Crescendo, se alimentando, simplesmente existindo Tipo, Tudo que eu tinha sentido pela árvore estava só na minha cabeça E tinha um cara passando a calçada e eles só eram um monte de formas, tipo um aglomerado ambulante de coisas Aí eu chorei, porque não tinha mais nada pra mim no mundo Era tudo só coisas no universo Simplesmente vazia Nossa, isso é caramba É, caramba aí E no outro dia teve aquele jogo de beisebol E o Andy era o arremessador quando era minha vez eles... Era só formas também Não passava de linhas que alguém desenhou Completamente vazias Eu fiquei com tanto medo, com tanta raiva Que eu sei lá quando eu irei conta, eu já estava em cima dele quebrando a cara dele com um taco. Só formas. Formas vermelhas espalhadas pela grama. Meu Deus, mãe. Você chegou a conversar com alguém sobre isso? Depois o que aconteceu? Me forçaram a fazer terapia com o Dr. Hank. Pelo amor, ele é péssimo. Ele me fez começar a escrever um diário. Um diário? É, ele meio que disse que ajudaram a organizar meus pensamentos. E ajudou. Mais ou menos, talvez. Mas, desde que aconteceu aquilo, quando eu fico sozinho em algum lugar novo, tudo vira formas, igual naquele jogo de beisebol Tava tudo bem na faculdade por um tempo, mas eu não conseguia fazer amigos, eu tinha medo de sair e ficar sozinho com as outras pessoas E lá tinha uma estátua, tinha o um fundador ou algo do tipo, era muito feio, tipo metal todo enferrujado, e eram aquelas formas e ele ficava voltando pra mim e eu ficava com tanto medo que não queria sair do meu quarto Eu não comia nada e quando comia era tipo pizzas inteiras, tomava xarope de então, só pra ficar dormindo o tempo todo Aí finalmente criei coragem para sair, voltei pra casa onde tudo estava bem, onde eu conhecia todo mundo E tudo não, era só formas vazias me observando Nossa! Algo quebrou na minha cabeça, na minha vida. Eu não quero parecer demais, sei lá. Parece que você tá sofrendo umas paradas muito sérias. Tipo, posso te ajudar a procurar ajuda? Dr. Hawk já tentou. Acho que o Dr. Hawk deveria se limitar ao atendimento normal. A odontologia. Eu achei que era psicólogo. E às vezes meia dúzia de coisas que ele faz. E deixar saúde mental para alguém competente na área. Tipo, depressão, ansiedade, essas coisas existem, sei lá. Isso você tem. Isso existe. Eu achei que se voltasse pra casa é que, é que eu me sinto tão seguro aqui. Tudo tinha começado a fazer sentido de novo, E tudo isso aconteceu. E. Vai ficar tudo bem. A gente vai esperar essa. Eu tô com tanto medo. Eu sei, todos nós estamos. Mas a gente vai sair dessa. Você deveria descansar um pouco. Eu. Eu. Já tá dormindo. Estão com medo do negócio que aconteceu, né? Os Psicão lá da seita. A Maia acordou e. Adeus, gente. Amo vocês. Vixe. O um buraco no centro de tudo. Aqui ela voltou sozinha. Ela voltou sozinha, né? Isso vai acabar mal, hein? Olha lá, o malucão. O que você é? É um fantasma mesmo? Ou mais? Você não sabe? Ou só um cara? O que é essa coisa na minha cabeça? É culpa sua? Por que isso está acontecendo comigo? Fala alguma coisa. Tá, vamos dar um fim nisso logo. Ah! Tá todo mundo muito atento Bang! Sai de perto dela, sua desgraçada Enfrenta alguém do seu tamanho, covarde Ah, você atirou em mim? A gente não tá com uma flecha enfiada no braço Eu vou acabar com você pessoalmente Vixe Maria, velho. Você também? Que? Você é um imbecil, o que tem na cabeça para vir aqui sozinha? Isso é tudo culpa minha Ah, foi mal, você tá vestindo uma roupa ridícula Me seguindo para todo canto e sequestrando pessoas? Isso é tudo a culpa sua agora? Ele, essa coisa tá nos meus sonhos Ei, garota, a gente está aqui Não somos apenas sonhos, seja lá o que está acontecendo nessa sua cabeçona, eu acredito em você Mas não vou deixar você sair na floresta no meio da noite Para morrer Ok A gente tá nessa junto mesmo se não estivéssemos, eu ainda estaria aqui com você Eu também, óbvio Com certeza nós todos estaremos Escuta eu sou a única família que meu pai tem Nem a pau que eu vou morrer aqui no meio do nada E você? Mano, você é a coisa mais próxima que eu tenho de minha irmã Eu não quero te perder Então, você não vai morrer também Cof Vamos lá, né? Parece um bom plano pra mim Bom, ele está ferido, parece que ele correu em direção à mina E agora a gente faz o que? A gente segue ele, eu acho Não, eu tenho que ir sozinho é, é, tá... Enfim É, enfim Se ele estiver indo para a mina, podemos encurrar ele Amarrar ele? Logo assim Consegue andar ou não é? Eu acho que sim Talvez eu ande bem devagar eu te ajudo se precisar Valeu, grandalhão. Beleza, bora fazer algo estúpido pra cacete O <risos> portão tá aberto Ah, nossa que? A gente podia bloquear ele com algo, sei lá Menina, é verdade Não Eu tenho que descer lá Tá bom, então Parece que os amigos dele não estão aqui Só um esquisitão Só um esquisitão Só um alguma coisa Bang, bang, já meteu uma flecha no carro Só vamos Isso vai demorar hein? até mais chegar no destino Imagina se isso não é perigoso não tem, não tem do que ter medo lá embaixo, é só uma festa Ainda dá tempo de se jogar na frente de um carro se quiser Olha as perninhas dele, não tinha reparado como eles caminhavam até agora tem fim esse túnel? Ah, credo! Que lugar é esse? Parece tipo uma igreja cheia de lixo Não, não, não, o que foi? Tá aqui, tá aqui Meu Deus, o que que tá aqui? Eu não sei, mas tá tudo aqui, naquela direção Tem um símbolo ali atrás, como eu disse, é uma seita né? Parecia uma seita, agora tá confirmado que é uma seita Você tá mais escuro ainda pra frente, você tá aí doido Tem que ter, ser muito amigo hein? Eu sei que você tá aí A gente pode andar Fala alguma coisa Que tal isso? Dê mais algum passo se quiser morrer Aparece é a, a gente mete bem mais medo que vocês Nossa Tem uma boa galera, hein Foram eles, bem ali Eu vou matar eles Eide, não vai acontecer nada disso Não depende mais de você agora Ele atirou em mim eles... Então estamos quitos A menina quase levou um tiro na outra noite É verdade, sinto muito por isso Você está se desculpando? É uma decisão idiota, sinto muito Ah, tudo bem, eu acho A bola não chegou a me atingir, então Espera, que... Quem são vocês? Um bando de velhacos fazendo o possível para proteger nossas famílias e nossa cidade. Então por que eles estavam tentando me matar? Te matar? Ninguém vai te matar. Vocês todos são partes da nossa cidade, seja por sangue ou por, ou por serem trabalhadores, olha, contribuintes. Ah tá, então a gente pode ir embora. Escuta, ele trouxe vocês aqui embaixo por um motivo. Ele não vai deixar vocês irem embora sem antes ouvirem o que ele tem a dizer. Olha aqui, ele já levou uma flechada no ombro, acho que ele tem mais é que baixar a bola. Espera, você acha que o Wade ele sequestrou aquele menino no Harvest e de algum jeito entrou na minha cabeça. Eu tô sempre cansado com uma dor de cabeça constante. Ele tá me seguindo, seguindo a gente. Ele. Ah, menininha, você não tem ideia de verdade, né? Como assim? Meu Deus, eu já vi isso, ou melhor, já senti, foi o Ed Scudder e Jim Dorne que encontraram, há uns 20 anos mais ou menos, depois que fecharam a mina a oeste, perto de Braydon. Vest Schumer, o último supervisor, tava lá dentro quando a empresa fechou a entrada, ele talhou suas iniciais e a data na porta, e aí tem essa mina antiga, se é que pode chamar isso de mina, é só um buraco cheio de cobre, abandonada rapaz, bem antes de qualquer um de nós ter nascido, ficava perto demais da água E essa água era venenosa, na época que os primeiros habitantes vieram morar aqui, a fonte ficava bem acima de onde a gente está agora, mas ela secou Lá por 1992, homens da Mino Oeste voltaram para cá, para tentar achar algo novo Praticamente construíram um elevador do zero, limparam o túnel principal, nunca acharam nem carvão, só cavaram, cavaram mais e mais fundo, até o Ed quebrar aquela parede ali e dar de cara com esse lugar, o Din entrou na frente e caiu direto nesse buraco e nunca chegou ao fundo, então o Ed chamou o Din, e o Din não respondeu, mas algo respondeu por ele. Eu sei que você já ouviu essa voz, menina, em sonhos e até mesmo acordado, foi o que te trouxe aqui. O que? O que essa voz? Bode negro, não negro como a cor, mas sim como o espaço entre as estrelas. Ele está lá embaixo neste buraco, olhando pra gente agora. Ele não fala com você, ele canta. Por que você faria algo que um buraco em uma caverna te mandou? Você tem que entender, naquela época era o fim do mundo. O povo desempregado, nossos filhos indo embora. O governo nem aí pra gente, só querendo nossos votos cada vez impondo mais regulamento e terceirizando nossos empregos, gastando dinheiro dos nossos impostos com vagabundos e imigrantes, o louco, enquanto a gente se matava de trabalhar. Vamos uh, lá vem. O cara como eu odeio isso, seus velhos de merda. Já acabou? Sim, claro. A gente rezava e rezava lá na igreja, mas só quando o Ed Scuder voltou aqui escutou a voz que ele finalmente conseguiu respostas. Eu acho que sei. Ele já cantou para você, não foi? Eu, eu, o Ed explicou para mim. Para alguns, mas não acreditaram neles. Só que ele era persuasivo. Ele tinha o um brilho. O um brilho favorecidos por ele, o um brilho toma conta deles. Aí eles conseguem fazer coisas. Eu nunca vi pessoalmente, mas dizem que o Ed conseguia atravessar paredes. Tá? os os fantasmas, né? Depois que o Ed convenceu todo mundo, depois da primeira vez, da primeira escolhida Bom, não só a cidade voltou a estar estabilidade, mas era como se também tivéssemos... Nossa, eu não isso... Mas era como se também nossa juventude estivesse voltando e o dinheiro também Alguns de nós ainda estão aqui desde aquela época Então, peraí... Não é bem uma seita só, é pra valer, escolhida O primeiro foi o Tom Turner, que voltei a dizer, era uma cabra ruim Gente da pior raça, a gente trouxe ele aqui embaixo e ele foi direto para o buraco. Na outra semana, flores começaram a nascer de novo nas colinas. Se jogam as pessoas no buraco, eles estão alimentando. Ele tem uma fome que vocês nem imaginam. Mês sim, mês não, ele começa a cantar. E aí é a vez de um de nós escolher alguém. Ah, que legal, eles matam as pessoas. Para o bode do buraco Era isso que vocês estavam fazendo Naquela noite? Não O que aconteceu naquela noite foi um erro Um dos nossos quebrou as regras e teve que pagar o preço Não foi fácil pra gente Acho que eu vou vomitar A gente nunca escolhe alguém que vai fazer falta É a regra mais importante Só vagabundos, bêbados e delinquentes Vocês, meu Deus Quantas pessoas já morreram aqui? Olha, eu diria que Umas três dúzias por aí 39. Eu sou o único contando. Eu também conto, mas no início eu acho que todos queriam esquecer. Eu ainda tenho coração e ele ainda dói. Eu ainda lembro daquele garoto da primeira, pra primavera. Casey, o filho dos Hartleys. Ele não ia contribuir em nada para a sociedade. Capaz que só ia trazer o filho para o mundo e depois abandonar. A ficha criminal dele ia só crescer sem parar. Até o fim miserável que ele um dia teria. A gente fez um favor para ele. Vocês mataram o Case, cara não? Meu Deus. A gente nem usa essa palavra. Vocês sabem que ele estava trabalhando com aquele primo dele? sabe? Lembram do fim que levou esse primo, não lembro? Morreu queimado vivo quando o laboratóriozinho de drogas dele explodiu. Tiveram que usar as roupas protetoras só para tirar o corpo dele de lá. Esse era o fim que o Case ia levar também. Vocês mataram o Case. E vocês vão agir como se a gente não tivesse feito um favor para ele e para essa cidade? Não cara, não, o ele estava aqui o tempo todo. Os pais dele espalharam cartazes pela cidade. Talvez devessem ter se importado mais com ele antes de chegar a esse ponto. Qual de vocês matou ele? Greg. Ele era meu amigo. Escuta aqui, abaixa isso agora ou eu puxo o gatilho. <risos> e se eu atirar primeiro? Acertar com uma flecha? Bem no meio dessa tua cara feia Bang! Bang! Vocês vieram armados para cá? A floresta é perigosa à noite Segurança básica é, Baixa a arma jovem Não piora a situação Greg Desgraça Vocês são monstros! Nada disso Nada disso está acontecendo Nós não somos monstros, fazemos isso porque amamos nosso lar e enquanto continuarmos, o Poço Spring sobreviverá. As coisas podem melhorar. Essas minas voltarão ativas um dia, as fábricas voltarão a funcionar a todo vapor. Se as crianças não entendem que a gente perdeu o mundo que conhecemos, antes podíamos sustentar uma família, comprar uma casa e agora somos forçados a sobreviver estocando prateleiras do supermercado. Cada vez mais crianças vão embora, aqui não existe oportunidade. Quantos os mais velhos morrem, as casas ficam abandonadas. Já viu algo assim acontecer? O lar virar um monte de reboco e madeira velha caindo nos pedaços? O emprego se resumir a prateleiras ou um buraco no chão? Mas nós podemos mudar isso, fazer tudo voltar ao normal. Para que esse lugar seja mais que somente formas. Ela está se assim, projetando, pulando no buraco. Eu vou morrer aqui embaixo. Porque vocês estão contando tudo isso? Porque a gente está ficando velho e mesmo com o benefício adicional da boa saúde, precisamos de sangue novo para levar isso adiante quando não estivermos mais aqui. Sério mesmo? Vocês estão tipo fazendo uma oferta pra gente? E algum de vocês por acaso era minerador naquela época? Algum de vocês está sofrendo agora, tipo financeiramente? Ou isso tudo não passa de um clube de fantasia para assassinas? Pra dar algum chefe de merda <risos> Tá com medinho de morrer Isso não importa Ah, importa sim Isso não é nada bom É insano é, Por que a gente não ajudaria vocês? Porque se ninguém estiver aqui pra fazer isso Lembra da enchente uns anos atrás? Lembra da nevasca de 2010? É o que vai acontecer É o pior ainda os empregos nunca vão voltar, as crianças nunca vão voltar. Então tudo vai desmoronar. O Poço Spring vai sangrar até a morte. Em breve estaremos todos mortos. Não vai sobrar nada além de mato e árvore nessa cidade. Eu vi isso acontecer. Eu sei que viu. Entendemos, entendemos se precisar de um tempo para pensar. Vamos deixar a gente ir embora? Ninguém vai impedir. Mas lembre-se de quem vocês não sabem quem são. Mas lembre-se de que vocês não sabem quem somos lá fora Mas nós sabemos quem vocês são Não é justo eles ir embora, sendo que eu vou ter que lidar com o que fizeram comigo Quieto, trade Vocês não fazem ideia do que ele realmente quer, o que ele é Aide, eu juro por Deus Vamos, gente, eu não quero ficar aqui mais nem um minuto Jovem, sua arma fica aqui Quê? Por quê? Escuta, eu podia tentar te enrolar, mas a verdade é que eu não confio em você Táxi, Daniel, é uma bosta mesmo <risos> Eu não consigo mexer, pessoal Eu te carrego Muito bem, tá aí, né Eu nem sei o que pensar com tudo isso É tipo tão macabro Não é uma palavra que eu vi todo dia Só consigo pensar nisso agora Tipo, tô me sentindo vazia Vamos sair daqui, rápido Eu não sei se eu Conversemos depois Bem velho aqui. Hein? Tá. Vou ter que te colocar no chão um pouco, tudo bem? Tudo bem. Então, case é eu. É pra... E pra quê? Eu acho que entendi. Nossa, sério? Tô cansado demais pra explicar direito, mas tipo. Eles... Perderam o que pensavam que ia acontecer Que era o que tinha acontecido há muito tempo Ou pelo menos era assim que lembravam e imaginavam e Por causa dessas coisas Que aquele ritual dava pra eles O Casey e aquele outro menino de Harvest e... Desculpa, eu me enrolei tudo Já é mais do que consigo explicar Eles estavam tristes Isso tudo é muito triste Tá pronto pra ir Angus? Angus é o novo dele foi mal Espera, cala a boca todo mundo O que foi? Eu acho que. Eu acho que. Olha lá, a parede! <risos> chuta, chuta! A força dele também não é natural. Larga, larga, larga! Meu Deus, tá todo mundo bem? Mai, Mai, você tá bem? Mai, fala alguma coisa <risos> <risos> Mai! caiu uma pedra na cabeça dela Taca aí Chora, Sh, tá tudo bem Tá tudo bem, eu tô aqui Bem, ela não vai mais se machucar Mas Como a gente vai sair daqui, Sh, dá um tempinho pra ela Eu estou sentindo uma brisa vindo de algum lugar, então a gente não vai morrer sufocado Ufa, uma preocupação a menos Como você? Eu era escoteiro Greg, eu era escoteiro E hey, aí Angus? Hum <risos> Ah, que fofo, bem-vindo de volta man. Você tá bem? Melhor agora que eu quase fui assustinada de novo O que é estranho Off. acho que foi a terceira vez em dois dias Terceira vez da sorte né Pessoal, tá uma, vindo uma brisa aqui Beleza, vamos lá Tem certeza? Aham, uhum, acho que dá para andar Tá todo mundo pregado faz muito tempo Dá pra arrancar? Veremos Aqui Vamos sair logo daqui Tá aqui a mãozinha da Mai Ah, agora a mãozinha de todo mundo Aham uhum. Tem ar, foi esse daqui. É água? Cara, que incrível! Você consegue sentir o cheiro d'água? Espero que não seja um rio. Rios em cavernas são um perigo. Minas? Isso aqui é uma mina. Verdade. Ô, oh, louco, escoteiro. Angus! Os caras são. Ponta firme, nesses né, amigos nossos. Hum, dá pra ver aqui a fundo. A gente não vai morrer em uma pocinha d'água. Verdade. Dá pra ver que não é fundo, ela falou. Não que é fundo? Nada como a água geladinha da caverna. Hum. É o bode. Eu sei o que você agora. Acho que eu sempre soube, mas sabe. Depois que eu fiz aquele menino ir parar no hospital anos atrás, disseram que eu tinha problemas sem controlar a raiva Mas não é verdade, eu estava com raiva por causa de outra coisa, uma coisa que eu tinha perdido Ficar tentando não me sentir mais sentir mais raiva desde então me deixou tão indefesa e acabei perdendo mais e mais e mais não tá Nada está melhorando, eu quero sentir raiva Quando eu fugi para casa da faculdade, no ônibus eu tive um sonho ou talvez tenha visto pela janela a última folha de uma árvore Finalmente sendo soprada pelo vento Eu sinto tanto medo o tempo todo E esse medo dói Dói sentir que tudo acabou O que já tinha acabado bem antes de chegar aqui Passei tanto tempo me escondendo ou tentando escapar disso Mas eu entendo agora Isso nunca vai parar até que eu morra Mas quando eu morrer eu quero que doa meus amigos foram embora. Quando eu tiver que deixar eles partir, quando esta cidade inteira sumir do mapa, eu quero que doa pra caramba. Eu quero perder. Eu quero apanhar, eu quero pegar, até que seja faltar dá, Soltar e tudo acabe. E quero saber, até isso acontecer, eu quero ter esperança de novo. E eu quero que doa. Porque aí quer dizer que significou alguma coisa. Quer dizer que eu sou alguma coisa, pelo menos. <risos> É muito bom ser alguma coisa, pelo menos. É meio difícil de ler, mas espero que vocês compreendam. Você sabe que eu não consigo te entender, né? Ah, cala a boca. Eu sei que no fim isso não vai me salvar, mas não preciso me salvar para sempre. Só preciso que me salve agora. Então, se você for me matar aqui agora, vai logo. Se não for, Maê Cara, você tá bem? Eita! Ficou toda essa do nada Quer que eu te carregue? Não, acho que eu tô bem tô, É que eu tô me sentindo muito, muito cansado Descansa um pouco aqui se quiser É seguro Aham uhum. Aí, tem luz ali Sentiu o cheiro da luz também <risos> Aposto que sentiu o cheiro da luz Tá, a entidade aparentemente Fez a nossa dor de barriga passar o bode O que é isso? Deve ser uma passagem de ar Para impedir que os mineradores sufocassem antigamente Parece que é isso mesmo Hum? Panfleto E <risos> é, a gente está aqui embaixo Não pergunte por quê, por favor Se tivermos sorte, pode ter alguém passando na floresta no meio da noite Eu posso tentar escalar Não, deixa que eu... Tá, você acha que consegue? Sim, sei lá. Eu tô tipo agitado agora, cheio de morfina. Cheio de morfina? Tipo, quando seu corpo fica tudo. logo, quase morri. Aí você fica todo agitado por causa da morfina. Tá, não entendi nada. Tem certeza que tá bem? Vai. Endorfina. Ah, tá. Isso, valeu. Esse é mesmo o bagulho. Beleza. Vai que é a tua menina morfina. <risos> Tomara que dê certo. A gente vai ficar de olho e tá. Bom, voltamos aí, né? A... Tem uma trilha sonora aí para os nossos saltos. A gente voltou a pular muito bem. Talvez acabou morfina. <risos> Esse lugar. Hum. Oi, mãe. Jeremy? É? O que você está fazendo aqui? Eu moro bem aqui, ali em cima. Eu ouvi o Greg gritando. Está todo mundo preso lá embaixo. Você estava no fundo do poço da minha casa. <risos> Essa noite foi bem terrível. Parece mesmo. Você tem alguma corda, sei lá? Tem. Pode ir lá pegar o que você O germe não é muito esperto Ei Mai, fala Era o germe? Sim, ele foi buscar uma corda O que ele tá fazendo aqui? Ele mora aqui Na floresta? cof, <risos> cof, meu corpo tá tudo doído Santo escalado Eu trouxe uns refrescos. Você é o cara, germe Açúcar e cafeína vai fazer bem pra vocês Hum, mais alguém aqui Quero quer passar longe desse poço? Aham uhum. Germ, tem como você dar um jeito, sei lá, de fechar esse poço? Hum. Eu tenho dinamite Tem <risos> dinamite? Eu, tipo, consigo arranjar E qual seria o tamanho da explosão? Tipo, pequena não seria? Bom bastante Valeu Germ Valeu carinha Ah tá, tchau pessoal Tá não dá pra saber se os caras vão ficar presos na, na mina, né? E lá se vai um cara muito, muito estranho. Ele salvou nossas vidas. O Germ é bom, o Germ é um bom homem. Acabei de me dar conta que a gente matou toda aquela gente lá embaixo. Como você sabe? Quer dizer, o elevador quebrou e nós causamos desmoronamento na única saída. Foi autodefesa. Pode até ter sido, mas nós causamos a morte de uns 12 tiozões, não, não, eles estão todos vivos lá embaixo, ah não, pois é, a... <risos> a culpa não é nossa, foram eles que atacaram, um deles nos atacou, então a gente está preocupado com tipo, não tem lado certo nem errado nessa história, nós não somos assassinos, tipo a gente tivesse tido uma escolha, não teríamos feito aquilo. Eu teria, eu teria O ah, que foi? Eles mataram um monte de gente? Eu tava tentando convencer a gente a matar mais ainda Disse que se dane Eu nem acredito no inferno, mas tá torcendo direto preso, preso direto pra lá Nossa Angus É só a minha opinião Hum, isso foi igual aquela parada do bondinho Que parada do bondinho Tá, eu explico no caminho da casa, vamos ir Ué, eles acabaram de sacrificar todos os caras Ei pessoal, ah, vocês estão aí? Alguém? Tá vou digitar mesmo assim. Difícil pensar em algo inteligente para dizer só porque a comboio já acontecera. É mais fácil para mim só digitar por aqui. Eu preciso falar com vocês, seus bestas. Mas vai saber onde vo que vocês estão fazendo agora. Nenhum de nós pediu por isso e não aconteceu porque a gente é tipo especial. Você pode se esforçar o quanto for mais, o universo vai continuar fazendo o que faz. Eu não acho que nenhum de nós mereça isso. Isso é tudo coisa que começou bem antes da gente nascer. Como se estivesse se movendo tão rápido e de repente te largam lá no meio. Quando você tenta se segurar em alguma coisa, vocês foram o que me seguraram hoje. E vocês meio que mataram o um cara com essa arma. Não pense que não sou grato por isso. bom Não sei se um dia eu vou chegar a entender tudo o que, que aconteceu, mas espero que tenha chegado ao fim. Eu só sinto, a única coisa que quero fazer agora é dar um baita abraço em vocês todos juntos. Não só porque amo vocês, mas também para manter todo mundo juntinho de mim. Um passado tão forte que ninguém poderia machucar a gente. Desculpa, tô falando demais. Gérmo, colega, Germano, você nem usa o Hoje está isso para você onde quer que esteja. <risos> o Gerno... German não nada. Vê, você com certeza é especial, sinto muito por tudo que você teve que passar Tem problemas seus que eu nem entendo direito Mas se eu pudesse, consertaria tudo, tudinho mesmo Eu compraria as ferramentas para fazer isso da sua loja Eu pegaria emprestado pelo menos Uma amiga melhor até compraria, mas né Só o que tem pra hoje Eu não trocaria isso por nada É, é isso Agora eu vou pagar tudinho Ela tudo e depois pagou. Putz, gente, não tá falando sério de verdade agora. Tô super cansado, não sei o que tô dizendo. Vai dormir, mãe, vai dormir. Acabou, né? Acabou o episódio de hoje eu acho. Acabou. Foi muito comprido, né? Muitas coisas aconteceram. E. E é isso. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Vocês gostaram de Life in the U. In the woods, life in the woods, né? Night in the Woods. Deixa seu like, se inscreva no canal, dando nossos vídeos, a gente fez, tá fazendo a gameplay completa de Night in the Woods. E também jogamos jogos de Metroidvania, recomendações e também o que a gente quer jogar. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de tá estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!